Glória a Ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a Ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze entre eles, aos quais deu nome de apóstolos.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 porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos a igreja que é uma edificação espiritual, cujas pedras somos nós e que tem por alicerce os apóstolos. Nós somos concidadãos dos céus, nós estamos neste mundo, vivemos as realidades que tantos outros vivem, mas sabendo que este mundo não é definitivo, existe a pátria celeste que nos aguarda e acreditar nesta pátria não é ter a cabeça voltada para a lua ou fugir desta realidade, é sim viver tão bem esse tempo que o Senhor nos permite aqui nesta terra, sendo motivados pela grande esperança da promessa do céu. Não quer dizer desprezar essa vida, dizendo, ah, então lá sim que vai ser melhor. Não, é saber que lá será melhor, mas aqui nós podemos e precisamos fazer um local melhor a caminho da eternidade. Saber que o céu nos aguarda, deve nos fazer também antecipar aquilo que nós viveremos no céu em plenitude. Isso dá sentido à nossa caminhada aqui, é o desejo de transformar o mundo. É o desejo de cada vez mais viver o reino de Deus, que não é somente lá, é o reino que começa aqui. E se encaminha para lá. Os apóstolos são aqueles que são os primeiros chamados por Jesus a difundir e viver esse reino. Há discípulos e há apóstolos. O discípulo é aquele que é formado, que ouve, que colabora com a missão do seu Senhor. O apóstolo é aquele que é escolhido, é enviado e ele não é só um colaborador de Cristo. Ele é um líder que agora vai dar continuidade àquilo que Cristo começou. E é ele, o apóstolo, ou seja, o bispo, os bispos, os apóstolos que são os bispos, que vão ensinar que vão formar comunidade, que vão animar, junto com a colaboração dos sacerdotes, de todo o povo de Deus. Nós somos uma igreja católica, universal, apostólica, que tem o seu fundamento nos apóstolos, romana, porque o bispo de Roma é aquele que é escolhido para pastorear a todos o Papa, Hoje nós celebramos Simão e Judas Tadeu, dois santos que foram amigos do Senhor, chamados por Ele. E Jesus os chama depois de estar em oração lá na montanha. Sempre o Senhor antes de fazer uma escolha, de tomar uma decisão, Ele se coloca em oração para nos mostrar que o caminho que nós devemos trilhar, tem que começar com a oração A entrega do dia Que nós fazemos Nós vivemos dilemas Que precisam da orientação De Deus Naqueles momentos de crise Isto é, nos momentos mais críticos E decisivos, não é? Precisamos também da oração Da luz do Espírito Santo E os apóstolos são aqueles Que depois de receberem O Espírito Santo Vão anunciar a Jesus Cristo hoje eu gostaria de falar de uma forma especial de São Judas Tadeu a quem o povo tem uma devoção maior e ele é representado com uma chama em sua cabeça, lembrando que os apóstolos têm a plenitude do Espírito Santo são seres humanos sujeitos também ao pecado, aos limites mas Deus nos fala por ele Jesus diz assim aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. E nós temos que acreditar nisso, senão nós não somos mais católicos. Claro que são homens também com seus limites, mas são homens que recebem uma graça especial. E até mesmo diante de tantas coisas que nós vemos com um olhar humano, Deus se usa das atitudes não é destes que nos guiam para nos mostrar também o projeto dele. Em várias situações, Deus que irá conduzir. Nós precisamos acreditar nisso, meus irmãos, senão nós não somos mais católicos. E há quem, nos nossos dias, se autoproclame católico tradicional, como se fizesse parte de uma ala pura do catolicismo, mas que se levanta contra os bispos e aí que está o grande perigo meus amados irmãos, porque o demônio, o diabo é o divisor, então nós devemos estar muito atentos também a essas divisões internas que são inflamadas por vezes, por muitas falas que se apegam a determinados pontos fora de um contexto e causam na igreja, em grande parte dos fiéis, uma confusão muito grande. O Papa Francisco, na oração ao Espírito Santo, por uma igreja sinodal, vai dizer assim que ninguém, ninguém se salva sozinho. Que, ai de nós pecadores, ai de nós pecadores, se caímos na confusão, nós devemos nos deixar guiar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou por meio de Judas Tadeu e de Simão. Estes homens que também tiveram os seus tropeços como nós, mas que depois repletos da graça de Deus, doaram a sua vida. Os discípulos são aqueles que seguem o Senhor. Os apóstolos são aqueles que motivam o povo a seguir o Mestre. Judas Tadeu é este que participa do concílio de Jerusalém, 50 anos depois da morte e ressurreição do Senhor. E vocês pensam que o concílio de Jerusalém foi harmonia do começo ao fim? Não. Houve momentos também em que havia discordâncias, mas o Espírito Santo... Depois mostrou a estes homens a vontade de Deus E para isso que existe também um concílio Um sínodo diante de tantas questões não é, Que estão fervilhando Deus nos fala, Deus se apresenta se manifesta E se manifesta através do diálogo E parece que o diálogo é uma coisa cada vez mais rara nos nossos tempos não é? As pessoas falam e parece que todo mundo Quer ter a razão E às vezes se apresentar como detentor da verdade, quando na, quando na verdade está colocando muito mais o seu desejo do que propriamente está em busca da verdade, com V maiúsculo que é o próprio Jesus. São Judas Tadeu é aquele que viveu a verdade, pregou a verdade e atraiu muitos para Cristo. Ele falou com vigor, de forma enérgica também, que fez com que muitos pagãos, pessoas de outras religiões, descobrissem a Cristo, mas também o ensinamento de São Judas Tadeu e São Simão atraiu a ira de muitos homens que no paganismo se voltaram contra esse ensinamento cristão. E por conta da inveja destes homens que não aceitavam os apóstolos e a doutrina de Cristo, eles incitaram outros para... Martirizar os dois apóstolos Além da chama do Espírito Santo Na representação de São Judas Tadeu Também vemos um livro Que simboliza o Evangelho Anunciado por ele Como por tantos outros apóstolos E uma machadinha Vocês já devem supor o porquê da machadinha Nós estamos falando de um mártir Alguém que derramou o seu sangue por Jesus Alguém que teve a sua cabeça cortada, ele foi decapitado a golpes de machado pelos seus agressores, né? que eram as armas da época. Então a agressividade, a intolerância foi maior para aqueles homens do que a acolhida do recado de Deus através dos apóstolos. Mas esses homens que deram a sua vida, Simão e Judas, derramaram o seu sangue não em vão. Eles regaram com o seu sangue as sementes de novos cristãos. Uma coisa impressionante na vida da igreja é que quanto mais se matavam cristãos, mais surgiam novos cristãos. Porque o testemunha é muito forte. Nós somos chamados, amados irmãos, a testemunhar Jesus Cristo. A maior prova de amor que pode existir no cristianismo é a doação da própria vida. Tanto é que quem é martirizado vai para o céu direto. Direto. Mas aqui não se trata de um martírio como talvez extremistas de outras religiões podem entender, não é? Que às vezes é... ferindo a outros e talvez explodindo né, o próprio corpo com, com bombas, como nós vemos em alguns casos, alcançam daí o reino dos céus. Não se trata de aniquilar a própria vida e também dos outros, mas de quem doa a sua vida pela causa de Cristo. Esse vai direto para o céu porque recebe o batismo de sangue. Mas existem também outros mártires dos nossos tempos, que não são aqueles que morrem por Jesus Cristo ao fio da espada, como os antigos cristãos. E ainda nós temos, claro, cristãos perseguidos que são mortos. Mas existem outros mártires dos nossos tempos, que são aqueles que oferecem os seus sacrifícios diariamente. Santa Teresa d'Ávila fala que há mártires mortos pela espada e aqueles que diariamente recebem alfinetadas. Ou seja, aqueles que oferecem diariamente o seu sacrifício. Uma mãe pode entregar, dedicar a sua vida à sua família? Um pai? Com certeza. Aí está uma entrega também que se assemelha à entrega de Jesus Cristo. Os atos heróicos, como daquela professora, que vocês devem se lembrar, que diante de um incêndio, numa escola... Ela socorreu os alunos e depois veio a falecer. É um ato heróico também de doação de vida. Ali está também o Evangelho. Ali está a atitude de alguém que, como São Judas, como São Simão, entregam a sua vida pelo próximo. Amados irmãos e irmãs, talvez nós não vamos nos deparar com situações como essa, em que nós vamos entregar a vida desta maneira. Mas em outros momentos será preciso entregar a nossa vida com a paciência. Vamos pensar em alguém que está com um idoso e que às vezes precisa explicar uma, duas, três vezes aquilo que o idoso não tenha condições, quem sabe, de, de compreender. Não é? é uma doação de vida. Aquele que não desiste, que continua sendo justo, enquanto outras pessoas ao seu redor né, são injustas, está doando a sua vida. Aquele que persiste na evangelização, principalmente onde é mais difícil evangelizar, está dedicando a sua vida. Que nós possamos também, inspirados nesses santos, redescobrir o valor de entregar a nossa vida por Cristo, pelo Evangelho. Louvado seja